Olá amigos, muito bom dia a todos. Sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos girar a reportagem, tem entrevista, vamos falar sobre a safra de grãos no Brasil, com destaque para a produção em São Paulo. Também vamos atualizar a previsão do tempo, vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana. Tem ainda as movimentações do mercado agrícola e, claro, nós vamos trazer as principais notícias do portal AgroLink. Acessando o nosso site nesta sexta-feira, você vai saber que a safra de soja pode ter queda de mais de 4 milhões de toneladas. Para 2022, a projeção da safra brasileira sofreu um novo corte, reflexo da seca na região sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, mais 36 cidades entraram em situação de emergência em função da seca. Mais de 200 municípios gaúchos já amargam os prejuízos causados pela estiagem. E ainda falando sobre o tempo, os efeitos da seca impactaram diretamente a produção de milho. A cultura está com a colheita acelerada devido à falta de umidade. Na pecuária, os valores do suíno vivo também registram baixa. Ao mesmo tempo, os insumos registraram forte alta neste mês de janeiro. Estes alguns dos principais destaques desta sexta-feira. E nós abrimos o programa de hoje com um grande convidado. Contato direto com o um novo diretor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Fernando Schwanck. Ele que até pouco tempo ocupou o cargo de secretário da Agricultura Familiar no Ministério da Agricultura. Para iniciarmos esse bate-papo, Chuanque, após anos no mapa, como o senhor avalia a política agrícola hoje aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente tem uma das melhores políticas, uh, pelo menos das Américas. Né? Hoje eu tenho um contato bastante grande aí com uh, os países das Américas, né? pela função que eu estou exercendo. Aqui no ICA, né, no Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, uh, então a gente começa a ter uma visão, vamos dizer, hemisférica uh, das questões que são muito positivas no Brasil. E aí eu quero citar algumas questões. Primeiro, a, a política de crédito para o agricultor brasileiro, a política oficial de crédito. Essa política, uh, ela é responsável por uma grande parte dos investimentos do agro. Ah, é, e por uma grande parte do custeio do agro também, ah, e principalmente do pequeno agricultor, da agricultura familiar, que foi a secretaria que eu estive à frente. Uh, esses recursos eles são fundamentais uh, para que a gente possa ter uma previsibilidade de investimentos uh, no curto, no médio e até no longo prazo, porque a gente tem ali linhas de crédito, de investimentos uh, de longo prazo. Uh, e isso faz com que uh, o agricultor consiga tomar esse recurso com previsibilidade daquilo que ele vai pagar. Então, eu ressalto né, que a nossa política ela é um exemplo né, para os países das Américas né, e, e que faz realmente uma diferença muito grande né, no desenvolvimento do agro-brasileiro. E aí eu queria ressaltar a, a política de seguro agrícola que está ligada ao crédito. Então, para a agricultura familiar, nós sempre tivemos o Proagro, que ele é operado pelo Banco Central, mas ele tem aí a atuação forte do Ministério da Agricultura. E isso fez com que, por exemplo, todos os uh, empréstimos de custeio do Pronaf, eles não saem do banco sem ter o seguro agrícola. Uh, então isso uh, é uma, também uma garantia uh, ao agricultor que toma esse crédito para fazer o plantio, para fazer uh, a sua atividade. Sim, e é possível unir desenvolvimento agrícola com proteção ambiental? Não só é possível quanto, quanto necessário. Ah, se até há pouco tempo atrás, ah, o setor, vamos dizer assim, agrícola, o próprio Ministério da Agricultura trabalhava... Uh, um tanto dissociado do Ministério do Meio Ambiente, hoje uh, esses dois temas eles têm que caminhar juntos, uh, porque não existe preservação ambiental sem o agricultor, é o agricultor que vive no campo, é o agricultor que está na terra, é o agricultor que está em contato com as nossas florestas, com a água, com a fauna e com a flora. Uh, uh, e esse é o agricultor hoje também que preserva uh, uma grande parte do Brasil. Os problemas ambientais que nós temos, uh, vamos dizer, no setor rural, eles são isolados e basicamente acontecendo na região norte do Brasil, né, alguma coisa talvez no centro-oeste, né, mas onde a gente tem uma agricultura mais madura, esse relacionamento né, entre agricultura e meio ambiente ele já é bastante é, evoluído, no sentido é, da preservação de águas, preservação de nascentes, preservação de floresta nativa, preservação de fauna. A gente tem um desafio enorme ainda, o Brasil é um país continental, né, e, e isso precisa cada vez mais está inserido dentro uh, da agenda, né? tanto dos governos, quanto uh, das entidades de classe, quanto uh, das organizações internacionais. Enfim, na verdade, esse é um binômio que ele vai caminhar junto daqui para frente. O senhor passa agora a integrar o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura? O que o senhor espera deste novo desafio? O ICA uh, ele, uh, funciona muito bem fazendo a interlocução política dentro dos países, entre os países, implementando projetos e ajudando os governos Uh, nos países, e nós, na verdade, não fizemos o que nós queremos, mas aquilo uh, que os governos nos demandam. Né? O, o, a Junta Interamericana Administrativa do ICA ela é formada pelos 34 ministros da Agricultura. Eles definem a diretriz básica de atuação do, do, do Instituto. Uh, hoje, a presidente da GIA é a ministra Tereza Cristina. Uh, agora está sendo construído um plano de médio e longo prazo, que é justamente para os próximos quatro anos. Uh, e, e a partir daí se tem as linhas mestras. Mas eu já posso... Uh, adiantar né, que os programas principais né, que o ICA tem, é o programa, hoje nós temos uma gerência de bioeconomia, uma gerência de câmbio climático, uma de defesa sanitária ou sanidade, uh, uma de uh, territorial e agricultura familiar e uma uh, de comercialização, né, além dos sistemas transversais de mulher e gênero, né, que estão sendo trabalhados em todos esses temas a nossa intenção é que nós possamos fortalecer uh, a nossa atuação nas Américas e no Caribe. Uh, uh, a nossa atuação, o ano passado nós fechamos uh, uh, com uma execução de 151 milhões de dólares uh, em projetos, em ações, uh, e a gente espera uh, continuar crescendo com captação de novas fontes, novos recursos, para implementar nos países. O meu desafio, como diretor de projetos, é justamente comandar a área que constrói e capta recursos. Para isso, a gente está construindo uma estratégia que já está bastante alinhada com as outras diretorias do ICA para poder trabalhar e fortalecer esse organismo tão importante nas Américas. Sim. Fernando Schwan, que o Brasil, voltou a entrar no mapa da fome, um problema que ainda atinge a América Latina. Como explicar e combater melhor este problema em uma região que produz tantos alimentos? Me parece que isso tem uh, alguns, algumas explicações. Uma delas é a questão da pandemia. Uh, isso acabou acontecendo no mundo inteiro. Uh, uh, mas uh, esse não é um problema da agricultura. Né? A agricultura produz. Uh, esse é um problema da, talvez da distribuição ou da compra dos alimentos em, em termos mundiais. Uh, e se a gente está falando em fome no Brasil, a gente tem que talvez falar num grande pro programa uh, público de combate à fome. Uh, até porque a agricultura ela é um setor... Eh, empresarial que produz e que tem que vender eh, os, seus, eh, os seus produtos Uh, e que tem que lucrar com isso para continuar crescendo e invertir, né, investir uh, cada vez mais nesse setor. Uh, então, me parece que esse é um tema uh, que ele tem que ser uh, muito mais do que o Ministério da Agricultura, que está encarregado em produzir e distribuir os alimentos, e foi o que fez durante a pandemia, tanto que não faltou uh, uh, comida, uh, uh, mas uh, do Ministério de Desenvolvimento Social, das políticas sociais uh, uh, de governo, para chegar nessa população hoje que passa dificuldade. Então, eu acho que são duas coisas distintas. Esse realmente não é uma responsabilidade da agricultura. A responsabilidade do setor agrícola, o setor primário brasileiro, é produzir alimentos. Então, o setor primário tem feito isso, produzido para ir um bilhão de pessoas ao mundo afora. A questão do combate à fome ou à pobreza realmente é um problema social que tem que ter políticas públicas, né? talvez de compra, distribuição, desses alimentos para esse público necessitado. Mas sem dúvida nenhuma, o Brasil ele tem a capacidade, tem feito isso, de produzir alimentos baratos, né? tanto que está hoje né, vendendo e matando a fome de uma grande parte do mundo. Ainda vivemos, neste ano, os efeitos do Laninha. Que consequências este fenômeno vai trazer para o setor produtivo? Não, o Laninha ele é terrível porque ele assolou o sul do Brasil, né? o Rio Grande do Sul, o oeste catarinense e o oeste paranaense né? e o Mato Grosso do Sul com uma seca terrível que muitos produtores não vão nem colher. E um ano, né? onde você tem os custos de produção na estratosfera né? e você não colher, certamente isso vai ter um, um desdobramento bastante grande nos próximos uh, anos, né? porque o produtor vai levar tempo para conseguir uh, justamente se recuperar. Uh, então isso é horrível né? uh, e, e, e é um problema né? e nas regiões que tem chovido muito também tem sido afetado muito, tanto que isso vai afetar a safra brasileira e já tem projeções uh, de caída justamente da produção de grãos. Então uh, isso sempre é ruim. As ferramentas que nós temos é justamente o zoneamento agrícola e o seguro rural. Né? Mas sem dúvida nenhuma tem que evoluir para armazenamento de água e irrigação. Que a gente obviamente não vai conseguir fazer em tudo, mas principalmente para aquelas culturas mais delicadas em relação à água. E, e me parece que aí tem um conflito grande com as próprias legislação ambiental. Né? o Rio Grande do Sul, pelo menos, que é um estado que eu conheço mais, a gente tem tido restrições de armazenamento de água, e isso acaba refletindo muito quando você necessita, você não tem. Então, quando tem, tem que armazenar, para justamente você ter essa água disponível para períodos como agora. Mas, sem dúvida, o Laninha é algo muito ruim que tem acontecido aí no Brasil. Sim, agora que em termos de país, qual o impacto para a produção nacional da estiagem, principalmente na região Sul? O impacto da queda da safra brasileira, ela vem da região Sul, ah, Então, Então, não me engano, são 7, 8 milhões de toneladas de grãos, tem que conferir isso direitinho aí, Eduardo, mas isso basicamente é da falta da produção que não vai ocorrer no Rio Grande do Sul, nesse oeste catarinense, que não é não produz tanta soja assim, e grãos, né? mais milho, e na região do oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul. Então é só pegar esse percentual de caída da safra e você vai ver que isso praticamente vem toda da região sul em função daquilo que eu falei anteriormente da questão do Laninha. Está aí, portanto, a entrevista com Fernando Schwanck. E agora, vamos adiante, vamos falar sobre a produção paulista de grãos que deve bater a casa de 10 milhões de toneladas. Os detalhes com Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Os produtores de grãos de São Paulo esperam um aumento de 18,5% na safra de grãos 2021 2022. A estimativa do Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) é que sejam colhidas mais de 10 milhões de toneladas de grãos no próximo ciclo. A perspectiva caminha junto com o aumento de área plantada, que deve passar de 2 milhões e 400 mil hectares para 2 milhões e meio de toneladas, uma alta de mais de 4%. A FAESP também espera uma melhoria de mais de 13% na produtividade das lavouras paulistas. A nova projeção levou em conta o aumento nas estimativas de produção do caroço do algodão. Levantamentos anteriores previam uma produção de pouco mais de 13 mil toneladas, mas agora a expectativa é que essa produção supere a casa das 17 mil toneladas. Os dados completos sobre a produção paulista estão no portal AgroLink. Aline Merladete. Muito obrigado pelas informações e agora vamos saber como fica a previsão do tempo. Manhã de sexta-feira, o final de semana chegando. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá, a frente fria provocou chuvas expressivas no centro-sul nesta última quinta, mas infelizmente muitas dessas chuvas mais volumosas ocorreram de forma isolada. Então, Lucas, trago aqui o nosso breve levantamento dos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia das chuvas ocorridas nas últimas 24 horas a partir do horário de gravação deste boletim. Em Lagoa Bonita do Sul, na parcela centro-norte do Rio Grande do Sul, tivemos 132.8 milímetros. O município de Igrejinha também teve o registro expressivo de 125.1 milímetros. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o registro foi de quase 99 milímetros e tivemos 80 milímetros na região metropolitana de Curitiba. Outra área do país que recebeu bons volumes de chuva nesta última quinta, foi na faixa norte do nordeste, como os 107 milímetros registrados em Lago dos Rodrigues, no Maranhão. Agora, Lucas, a perspectiva para esta sexta e final de semana segue com a grande atuação da frente fria na parcela central do país. Essa frente fria puxa uma grande quantidade de umidade da região norte em direção ao oceano, formando aquele corredor de instabilidade sobre o centro do país. Esse corredor de umidade vai atuar principalmente sobre a metade sul da região norte, centro-oeste e sudeste. Atenção para os amigos produtores do sudeste, pode vir chuva forte e volumosa neste final de semana. Na sexta ainda não temos chuvas muito intensas sobre Minas Gerais, mas a frente avança gradativamente pelo norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sexta também mantém o padrão de chuva sobre a região norte e faixa norte do nordeste, Porém, novamente vamos ter o predomínio de tempo firme no extremo sul do país. No sábado, as chuvas avançam um pouco mais para Minas, ganham a abrangência sobre o Mato Grosso e se espalham um pouco mais na região norte e nordeste. No domingo, Lucas, o corredor de umidade fica mais organizado e as chuvas podem ser mais intensas do que nos dias anteriores, principalmente sobre São Paulo, Mato Grosso e sul de Minas Gerais. Os volumes no sul de São Paulo podem chegar na marca dos 200 milímetros no decorrer desses três dias. Alguns pontuais no oeste do estado podem superar os 100 milímetros, bem como no norte do Paraná, sul do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, nesses estados as chuvas serão mais irregulares. Por outro lado, Lucas, seguimos com o avanço da massa de ar polar pelo sul do país, e podemos ter algumas temperaturas abaixo dos 10 graus neste final de semana, sobretudo nas áreas de serra e interior do Paraná. Assim, em relação às temperaturas, teremos uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande diferença entre a mínima e a máxima do dia, especialmente no sudoeste gaúcho. O amanhecer pode ser ameno e com o aquecimento diurno os termômetros superam os 30 graus durante a tarde.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 Para encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores do milho. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ reais em Erechim, no Rio Grande do Sul. Mesma cotação em Campinas, São Paulo. Milho sendo negociado a R$ reais em Cascavel, no Paraná. R$ reais em Uberaba, Minas Gerais. Em Rio Verde, Goiás, R$ reais. Milho também sendo vendido a R$ reais Este é o um indicador em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Mais detalhes sobre as cotações agrícolas estão lá em AgroLink, .com.br Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos e um excelente final de semana.